Tá o Hudson falou pra pisar onde tem os pisos que o maluco acabou de fazer. igual a idoso, vamos joelho, igual é a guiazinha feia. Nossa, que, que... Hã? É. Escuridão, mano. Ficou aqui. Não, não ficou nada. Não? É por Você causa da câmera. Caralho. É. Vamos pagar mil reais de luz. Nossa. Liga o spot. Liga. Agora que haja luz, né? <risos> Olha que louco, mano. Não era em cima vocês colocaram, vai fazer em cima também? O quê? É a LED? É? Nossa, ficou um esquema da hora, mano. aqui. Você lembra que tinha coluna? Eu vi. Por isso que você fez isso? Tinha a coluna vazada aqui. igual ele não parece que agora. Não lembro, agora você me pegou, velho. Não lembro, não. Parece, ele, teve que né? fez, ele teve que fazer por causa, de, fez assim, por causa disso. Mas ficou da hora. Eu gostei desse esquema. Foi isso daí que a Nerd falou, mano. Fazer no quarto. O assim. que... Nerd nem sempre foi parar. Mano. deixa ele ficar aqui, né? Não, é legal pra você. Vamos ver lá em cima? Tá, mas eu vou pegar uma pote novinha. Ai, vai ter umas copas naquilo. Nossa, que mó da hora. Ah, boy usa escada de mármore. Por que você quer ver aqui? Por do Thor. É, o Thor é pequenininho, né? É, o é de novo. Aqui é o quarto das vizinhas. Peraí. O que aconteceu com a parede daqui? Muito louco, mano. Essa é drywall, drywall que ia falar. Nos Estados Unidos é só disso. No não fala, tá só no pom. Só tá no pó. Muito louco. Mas por que, que vocês tamparam aqui? Agora aqui é o COVID. Ah, Ah, mas é boy pra Cacilda, né? É muito boy, né? Não. Você sabe o que que vai ser, aqui? o que que é, né? Não. Agora Caramba, manda. Close. Vai procurar sapato e roupa? É. Eu, eu queria, tá muito vou procurar sapato e roupa. Eu tenho roupa pra cacete? Muito... O cara vai assim. entregar o um guarda-roupa É muito boy, mano. Tá louco. Sério? boy. Aí vai fazer o primeiro guarda-roupa, depois vai fazer a sapateira. Ah... Feitinha. Porque senão vai ficar um da cara, né? Mó treta pra gente marceneiro. Você é doido Ah, foi planejado ainda? Não, não, não. Tem que ser mais, mais, é olha aqui, a é olha bem. aqui a Olha o tamanho da melancia. Agora eu vi o quanto a gente é pobre. Nossa, ah, ficou muito da hora esse Ó, isso daqui em casa foi uma merda. Tá bem, é é uma diferente do seu, né? Todas. A minha, de a minha não é embutida. Mas é tudo igual isso aqui, ó. Deu problema. Tem de em tudo. Todas têm garantia de um ano. Juro, deu problema em todas, mano. É, todas que eu. É, você não tinha garantia? Não, eu comprei na internet. Aí eu comprei na internet, aí eu minha, todas as minhas lâmpadas dessa eu fiz até um vídeo. Ela, cara, garantia de um ano. 18 colas. A gente pagou 5 colas, que isso aqui Isso, O kit completo não pagou 6 reais, 7? Ah, 7 pontos. 17 pontos na lâmpada aí do. Um chintzinho, né? Na daí, no, no, no, no, no internet. Um ano não, só tô feliz, Amor, né? olha aqui, Amanda. Agora eu vi o quanto a gente é otário. É, você, né? É. Você, te falo, Tem mais luz aqui, Fê. Isso aqui é tipo do Bardinha, tá ligado? Mano, vai você se lascar, velho. Você... <risos> Encosta, tio! Quem é que embaixo, Você fez tudo de lâmpada, essas lâmpadas de LED. Que engraçado. Filma essa. Eu não vejo tá nenhuma vendo. parede rabiscada. A mãe vai ver isso. Hã? A mãe vai ver isso é. também, é. Vai é. Isso. É. É. Se ele quase rabiscar a minha parede, ela vai tomar um pau. A tá tô tô tô tô cheirando tô tô tô minha tô bunda. Tô Dizer, e, ela, e ela não vai piscar uma parede. Você viu que o que foi, Thor? É? Tá, fazer A Pra compartilhar só assim aqui. É. É isso aí é, é espuma, mano. É, é, é, é, é uma espuma. da DVA, tá, mas pra mim é uma é. espuma. O HD faz sapato, pra quem não sabe, né, Galinha? É. Mano, mas eu louco, gostei. Viu? Ficou muito. Nossa, olha isso. <risos> ficou muito da hora. Tinha loucando colocando né? esse rodador. É? Tira aquela cola de, uma... de sapateiro. Ah, bem. mas eu tenho da. Meu bagulho de. Depois eu vou presar. De... Não, venceu. Venceu três tubos. Cento e pouco cada um. Cara... A mulher dá de. Vem no uh. bem. Você desce. Venceu desce. três desce. Tubos, desce, mano desce. Eu ia colocar lá no banheiro, no teto. Aí eu vi que tava duro. Eu vi que tava durão e aí ele não, não tava funcionando o okay. quê? <risos> Nossa, tem LED em tudo, real. Ei, Thor, deixa eu ver se é uma LED aqui pra... Nossa, Amanda, você tá sujando é, toda casa? Vocês tá estão sujando, é. não pode. É o. Ah, Amanda, vem aqui, tem, tem risquinha ali. Ele fez um grafite aqui. Ah, não é dois, eu falei, do daqui. Já... Não, não enquanto GC. Até hoje não tem DC, tô entendendo, isso aí é uma marcação. É um 9, 7B. Isso é 70, 71. É econômica? É 71 metros que Ah, claro. Não fui eu que fiz isso pra ela. É tipo, vamos dizer que 6 lâmpadas da amarela é equivalente a uma dessa. Nossa, não é. 6 dessa é equivalente a uma da amarela. Eu não sei a diferença porque eu paguei muito na minha luz, mesmo ter trocada. Ah, é LED ah. que ela Meu, você já pegou pra ver como é que tava lá no... Depois você pega o vídeo antigo do Enzo. Eu tava lembrando disso aqui no e... E um parque. E ver como é que tava aqui. Tava mudou no muito. bloco. Mudou muito. eu Eu vi esses dias vi o vídeo. E o chão tava no, no grosso também, né? Tava, mudou muito. Tava todo no grosso. Tava parede, né? Só tava parede. Aqui parece que vocês reduziram essa Parece que ela ia mais pra lá, não sei. Agora parece que ela tá mais... Vocês quebraram aqui ó, eu não sei mano, é que aqui, aqui parece que era mais tampado, tá ligado? Aqui? É. Essa parede é desproporcional, você viu aqui né, que aqui ela é uma medida e lá no fundo ela é outra. Ela dá afinando. Né? Ah, igual é. o banheiro de casa, o banheiro de casa é assim também. Todos, né? É porque é torto. mas ah, eu tá ganhando tempo pra fazer comida? Não, tá certo, assim começa, né? uhum. é assim que começa, tem... <risos> né? É bom que não tem... <risos> vai sobrar, né? Não ah, é sobrar, deu Ó. Não, do seu Chico. Ah, do seu Chico? Torto. Biscoiteiro. Aí a gente trouxe o cara do, pra fazer o ver o guarda-roupa, né, Gui? Aí já vou aquela logo no coração do cara, né? Falei, sobe aí, sobe aí. Falei, aqui tá a nossa roupa no chão aqui, não tem guarda-roupa. Nossa, é, é, é poderosa, não. não, é muito não, humilde esse cara. Pera aí, tipo, ele passou assim, caramba, vamos dar um jeito aí. Ele tinha cobrado um valor, ele caiu quase, né? 30% do valor. É, Então Aí pegamos, aí foi ontem ontem não, sexta-feira? Cara, eu vou chamar o mastreco aqui só pra não acelerar, pra tirar suas roupas o mais rápido possível do chão. Tá chorando, né? <risos> Você viu a lágrima caindo dos olhos <risos> do caralho. Ele desce, quer, que desce. perigo, mano. Desce, desce. Ele queria ajudar. Desce, tá? Não? Desce. Então, aí eu falei pra. pra na verdade, a gente ia combinar de. <risos> Segura <risos> na Vai, Vai, não. Desce, agora, xinx, xinx. Eu acho que Aí eu falei, meu, vamos, vamos lá na Arielle ver como é que ficou lá, porque a gente não foi ainda, né? Eu, não, não, eu mandei mensagem, mas você não respondeu. Eu respondi agora, não Ah, bora, Agora, agora eu tô sem três. Vai lá ver que eu entrei na internet. Nossa! Ó, minha blusinha. É... Nossa, que, que mancada, hein? Eu acho que eu vou usar ela agora, pode crer. Agora, vai tirar meu apartamento. Não, vou pra ela. Não, peraí, peraí, peraí, faz um merchan aí. Ah, cadê é. Junior. É minha, Quanto? 17, 19, 49,90. 19, tá? É. tá? achando que é centrão, só né? Louco, só Como um louco, só um... Como o Alex, Alex K. É. Quanto que custa essa daí? Seres 10? original, 1K. 400 doll, nasceu no trás. É. Piso pra caralho. Não, não vou comprar, não. Nem vem querer me vender piso, não. <risos> eu não vou comprar piso, Pô, não. Tem, vai, vai sobrar tipo, uma seis, yes. não, não vai falar falar comprar tipo umas seis caixas. Nossa. Quem era que tava falando de comprar piso? Não, foi eu. Foi assim, eu dividi. Aí eu falei o que? Vou me marcar com dois metros a mais, certo? Tá. Aí ela falou assim: leva mais dois metros a mais. Já só vai ficar que rodapé, essas coisas, falei, então coloca mais dois metros a mais. Meu Deus, só que aí já aumentou. Mais... Só... Oi? Um Não, mais. é de... Ai, então... é aí... Ficou quatro metros a mais já, né? É aí eu ia fazer na varanda, lá e colocar isso daí. Só que eu vi que escorrega demais. Morrendo, claro, tá louca, mano, é do Thor, velho. louca, Se derrubar uma água, fogo. Aí vamos Pode colocar bater. outro. Aí nessa daí já somou mais dois metros. Já ficou seis, metros. Aí a conta mexida lá por cima vai se bater por dentro do metro. Melhor sobrar que faltar, né? Qualquer coisa você põe, Qualquer coisa você põe no teto, <risos> se lasque. Então, pra você que não viu antes, a gente veio aqui um tempão atrás já, fazer um vídeo faz quanto tempo, mais ou menos? acho que uns Não, porque a gente fez vídeo de doença. Faz uns sete meses, oito meses, mais ou menos, sei lá. Sete meses. Então, então, eu vou ver. Se eu lembrar, eu vou tentar colocar o vídeo de como foi, quando a gente veio aqui a primeira vez e como que tá agora o resultado. Aí você comenta aí o que você acha. Tá ficando da hora? Não tá ficando? A gente vai voltar ainda pra ver depois que tiver os móveis aqui, é. aí a gente vai fazer uma geral aqui, entendeu? Então vamos lá, agora é o seguinte, eu vou pedir pra ela mostrar o que, que vai ser, o que vai, onde vai ser cada coisa, daí a gente é. vai partir depois pra outro lugar, beleza? Vai, <risos> agora você vai mostrar pra gente o que vai ser, o que vai ser o que, que vai ser, o que Ela falou uma coisa que Oxi. não é pra falar, mas eu vou discordar porque ela não quer colocar o negócio lá embaixo e eu vou falar que vai é O que é que você tá falando? A divisão. Ridícula. Vai, pô. Não vai. Vai, por vai. Por o quê? Um divisória não de faz. ambiente. Pois eu te não tem espaço. Ai, é. que tem é Nada a ver, né, Nicole? Não dá. É nóis. Tô levantando. Eu não sei o que é, mas dá sim. Não quero saber. Vai ficar feio. quer saber eu eu o que compra ficar aqui? É, como é que qual que é o esquema que você vai fazer aqui? Fala aí, fala aí. Tem que ser por lá. Você tá fazendo merchan na rua. Vai, vai lá. Vai lá, Goods Gamer. Eu acho, eu imagino que seja um concorrente. Aqui. Mas tá bom. É o quarto. Não, o quarto é aqui. É aqui é uma parede. <risos> Sim, enfim, aqui vai ficar um negócio que a gente ainda não decidiu. A gente tá definindo se vai fazer tipo um. um a parede fofa. Ou vai fazer de... de. tecido, sabe? De tecido? De papel de parede. Pato! Dá desgraça desgraça ah. Papel de parede. a ah, gesso 3D. Isso. Ou bom. então gesso 3D. Essas três opções. E a televisão branca é padrão aqui, né? Ah, a, como a vai, vai ficar dia assim, parede, então, se, vai. se vai. Vai. Dois criados muda aqui, né? Esconder, esconder... esconder esse negócio aqui. o um cocô main aqui. Ali <risos> fora tem uma sacada é uma do que um, um metro e meio ali. A porta, o cara já tava fazendo ela, já tava arrumando ela, faz o quê? Duas semanas. semana. semana a porta daqui. Tá ajeitando. É. Olha, pensa numa porta cara feia. É, você falou pra gente que ela... Não, mas o problema não é Varsinho. fazer ela. O problema é pros caras arrumarem ela, mano. Gastamos 250 pra colocar. E gastamos mais quanto obra de arrumar. Dor? É, só a mão de obra. Gastamos mais quanto pra arrumar? Pra tentar e arrumar e não conseguiram? 200, não foi. E agora mais 200 pescado o cara é bem profissional, mas Pelo valor tem que ser, né? É. Então vamos lá, mostra o resto três agora. Três aqui, aqui, ah, aqui vai ser minha parte. Ah, aqui vai ser da Ariel, né? Please. Aqui eu vou colocar um. como que chama? Penteadeira. Vai ter uma penteadeirinha aqui. Um espelho aqui. E aqui vai ser o closet, Até Closet. Aqui. Olha onde eu tô, onde ela tá, é um, então, é um daqui, mini closet, né? Daqui pra cá vai sair das minhas roupas e daqui pra cá vai ser do Lutz. Dificio. Eu achei que vocês iam fazer, Dificio. ó, eu achei que vocês iam Não, fazer... Verdade. Dividindo, daqui um lado um, lá, um lado pra, pra outro. Não dá, porque essa, essa caixa é guarda roupa ah, é, o guarda-roupa vai... já chegou. E vai ser embutido. <risos> é. Caraca. Aí vai ser até o teto. Só falta desenhar as portas e cortar, então, né, Hudson? <risos> é, é, vai chegar o meu, do Hudson já chegou. Isso aí vai especificar, não vai entrar sapato. Né? Já é. tá. <risos> Nossa. Então isso Oi. vai ser isso daqui. Vai ficar um espacinho bem curtinho pra passar, né? Vai o Hudson vai bem ter curtinho. que passar assim, ó. Nossa, chamou o Hudson de inchado, cara. Ah, caraca. Caraca. Desculpa, né? Aqui vai ser o quarto do sende a luz, sem a luz. E de Nicole... Ué, peraí, vai fazer uma beliche? Com... É. Vai dormir na cama comigo. Aquela cama que puxa. Ô Thor, sai daí. Aí por enquanto aqui tá o nosso guarda-roupa, entendeu? Vai ser um quartinho de visitas. Tá. Até o neném chegar. Eu vou ter que... Eu vou ter que passar um fim de semana aqui, HD, jogando videogames, né? Bora. aqui vai ser, na verdade, tu sabe o Não, que é, não né? vai ser cantinho de videogame, não vai ser nada. Então, do lado do quarto tem a escada. Vamos descer a escada. Tá. Mano, ó, imagina, vai ser da hora, tipo, quando você ver esse bagulho de novo, é uma lembrança. Ou, juntando aquela primeira com essa e com a última, que a gente vai fazer vai ficar da hora. Pois é. Aí, então, aqui é a sala fez a santa com as luzes e tal. E aí? aí do lado do chão, sanca. O que é isso? É Essa parte aqui decorativa também, tá é sabe? Ah, santa. tá. O que tem, tem essa aberturazinha aqui em cima isso, aqui não, assim. É como se fosse uma moldura. Aí o, a cozinha, né? Que vai ter divisório de, de ambiente. Não vai ter de A cozinha não dá pra ir lá ainda porque o cara fez. Tá vendo aqui, ó? Eu colocou queria. o gesso, o, acabou de colocar o cimento é. e aí não é vai dar pra entrar. Aí não tem que esperar iria, secar tá? tanto que a gente passou pelo cantinho ali, porque não tinha como Mas, é. mano, ficou coisa espaçoso. Aqui era o quarto, não era? É? Oxe, é, aqui, aqui, é o aqui era o quarto. Daqui pra, aqui, ó, era ah, varanda, pra aqui era varanda. Ah, aqui era a varanda, é verdade, mano. Nossa, mas vocês montaram uma parede aqui na onde é o senhor... Flor. Aí tinha a grade, lembra? Uhum. Ainda ele fez o que lá do outro lado do banheiro? É a varanda. É a, a é área de serviço. serviço Ficou só um buraco de entrada de sol ali então. Não, fechou. Fechou? Contei ele. É. Porque não tinha saída de água, entendeu? Olha o Ô Thor, o Thor, Thor, volta! Meu Deus! Vem aqui, vem, neném, meu vem! Meu Deus, meu Deus! Tá vendo só o que o cachorro já fez, né? É. Imagina o cara chegar aqui no outro dia e falar, mano. Ele queimou, ele fez ele colocou velho. essa porta, colocou Imagina, esse isso, não tem vem! fazer Aqui é o bebedouro do Thor, passarinho. E aqui é o banheiro. Pera aí, tá escuro. o tamanho do banheiro, malandro. Tá. Poxa, mano. Mo, uhum. mano, olha aqui. Sabe o que eu percebi? Hum. Mas é Gloriel. Enquanto nós é pobre. Ai, não. como que você é idiota? Rapaz, isso aqui é muito luxo. Pode olhar bem. Essa. Isso aqui ficou muito luxuoso. Uhum. Não, é sério, ah, ficou muito não tá ficou muito Eu não Não, só então, ah, meu filho, vem aqui. Ah, então, Gui, eu tô procurando. Ah, o então, bagulho que eu vi. Sai, Thor! Eu vi no comercial. Isso daqui um se chama Arandela. É. É aqui eu mandei você colocar com força, tem um que você liga na tomada, na, na liga e desliga, né? Só que nós, viu pela televisão, né, tá sendo um caralho de achar. Como, Como assim? Como assim? Desculpa. Porque tem uns que é só energia direto, você aperta e ele liga, tá ligado? É o quê? Luz de emergência? Tipo não, luz de emergência? É. Nós não ia colocar aqueles lá. A gente ia só deixar esse daqui, que aí tipo a noite nós só ligava esse. Ah, Entendeu? então a ideia antes de vocês colocar lá em cima era isso. É, mas aí nós vamos colocar ainda. Só que tá procurando ainda esse daqui tá mó treta, velho. Né? Então, ah, tá Essa realidadezinha é? ficou legal. Ficou legal. Você vai ver, mano, você vai ver lá em casa o tamanho da lâmpada que eu coloquei. Mano, Nossa. fala aí, amor. E eu Só não sei onde que eu coloquei o... gigantesca de, de Só LED. Só a lâmpada é isso aqui. E eu não sei onde eu coloquei o LED. Olha, tá vendo o cara... Quando o cara é cuidadoso, ó... Tá vendo, Cristiano? Se você estiver assistindo, ó... É isso que acontece aqui, ó. É isso daí, o bagulho tá fritando, filho. Lógico tipo, que eu... Já... O bagulho você tá ligando... Não... Mano, você eu não tô... levanta... Mano, se levantar isso aqui, ó... Não, não, eu passo, mano, aí pode ver, ó. Ai, eu, eu tiro essa, aqui né? direto... Eu tiro aqui direto, mas, mano, não tem jeito. Não é limpo lá embaixo quase agora, se você for lá passar a mão, já tá com pó. A área de serviço também, Fê, ali, vai ficar. Ah, então, aqui vai ficar a TV, aqui vai ficar um sofá. Sofá em, em L, né? E... Tem que ser em L. Não, um sofá que vai sofá. saber a galera. Sofá em UTSU. Como é. assim? Não é em Não, sofá é o Zão Bruninho. Deita aí, UTSU. É, pra ele é, pra ele ele já é, é. só que aí ele é... Ah, de puxar e deitar. Não. É lógico é. que é. Não deve andar passando. Não, mas peraí. É aquele lá que é que retrato. chama? aquele retrato. Silva Design. <risos> sofá Ai, em não... 10 vezes de 799. É, e aí nós fazer assim, Fê. Essa parede aqui não é nova. 799. 8, 799, 8 mil é fazer nela aqui. Sabia que o pai do Alex. O pai não, o sogro do Alex comprou um sofá de couro preto. Uhum. Foi. 15 mil reais. Mentira. E é um sofá besta, HD. Se você ver, é um, dois, três lugares, ele Pintinho. mostrou. Sério? Já. Ele falou. É, secura, é não, mano. Se você olhar o de e mil a, reais, é igual, da, velho. É da secura. Mano, é uma, é o tênis falando da quebrada. Aí é. né? Embaixo da escada vai ser o meu barzinho. Pensa, barzinha. Ariane com o bicho fica. Onde é? Você está? Doé, ela pensou. Era não. E o ponte do narguili do HD vai ser onde? É. Que ponte do O oh, HD, você não falou pra ela? Vai ser aqui debaixo da TV. Não te falei, não. O quê? Narguili? Tá louco? Po é, é o ponte do Nargili, cara? Pensei que você tinha falado. Nossa, HD, você uhum. pisa na bola, hein, velho? Não. não, não pra... o do máximo que vai ter um videogamezinho aqui embaixo pra ele não me atormentar lá em cima é. e só. HD, se em frente o videogame já é difícil, imagina com o videogame aqui embaixo e você ali em cima. <risos> Nossa, os moleques nunca mais vai ver o Hudson. Tchau, Hudson. <risos> nunca mais videogames. Adeus, amigos. Pois é. Pois é, mano. Que essa amanhã daí amanhã. é a casa da minha irmã. Vou ficando com o vídeo por aqui. Tamo junto, já sabe. Gostou, compartilha. Valeu. falou.